E aí galera, beleza? Sou o Carlos Santos do canal Facção Kill Games. Aí venho aqui gravar essa gameplay pra vocês. Confesso que eu não sou um dos melhores em CF, né? mas para atender pedidos aí de um de nossos inscritos, estou aqui gravando essa gameplay. Galera, também vim convidar vocês aqui para conhecer o nosso canal para se inscrever. Tá, nós também temos uma forma de retribuição para cada um que se inscreve no nosso canal. Nós nos inscrevemos de volta, né? Assim, crescemos juntos. Vai para lá, crescemos juntos. Tá, pode ficar tranquilo. Compare bem até o nosso canal. Deixe seu link, deixe seu comentário, né? E através do seu comentário, da sua inscrição. Nós vamos retribuir tá? a sua inscrição Vamos até o seu canal também E nos inscrevemos Pra que isso? Cara, quando você está em busca de patrocinador para crescer o seu canal A primeira coisa que eles olham É se seu canal tem muitos inscritos Se você não tem muitos inscritos Você não consegue patrocinadores né? Só que os caras esquecem Que o canal grande um dia foi pequeno né? E que precisou de ajuda para crescer Cara, já que eles não querem nos ajudar A gente mesmo se ajuda De que forma? Você se inscreve no meu canal Eu vou lá e me inscrevo no seu E todo mundo que for Inscrever no, no, no nosso canal tá? Nós vamos retribuindo Dessa forma Logo logo o seu canal Que era um canal pequeno Passa a ser grande né? Porque fazemos um esquema de parceria Eu te ajudo você me ajuda também você pode vir até o nosso canal aí nos comentários pedir a gameplay do seu jogo preferido aí que a gente vai estar se esforçando no máximo para estar trazendo essa gameplay aí tá é, já tenho preparado aqui a gameplay do Resident Evil 6 também já gravei a do Halo também para atender pedidos de inscritos também aí tá? assim cara eu tô aqui para atender fazer o melhor para vocês aí e vamos pro jogo então, vamos ver como é que eu me saio aqui no CF, se eu consigo morrer menos, né? Porque a molecada aqui é cruel, cara. Eu até desisti, cara, eu tava gravando aí, uma outra gameplay aí. Cara, eu vi um cara voando, mano. O cara passou voando. Tá? O que estraga o CF é justamente isso. A molecada que tá começando agora, começa a colocar hack aí, tal de hack global, tal, né? Pra ver os caras através de parede para dar um tiro e matar cinco, pô, cara, estraga o jogo. Foi por isso que eu parei de jogar CF, né? Justamente porque desse, desses hackers E na época que eu jogava, cara, tava demais, tava demais, cara. Não tinha nem como você ficar mais sábio. E hoje que eu tô voltando aí para fazer essa gameplay, já reparei de imediato que aqueles bug, cara, aqueles bug antigo, ainda continua, né? Aquelas travadinha que não é da minha internet, continua os caras não se preocupam muito em consertar isso. Ah, isso estraga. Mas fazer o quê? Vamos jogar, vamos jogar. Ó, ah, camperano. Vai, camper. Ah, molecada, não tem jeito. Tem uns aí, mano, que... Dá até dó, viu, mano? Dá até dó. Ela quer upar conta? opa conta dessa forma. E vai mais um pro saco. Putz. pior quem foi, foi eu. Bom, rapaziadinha. Vamos aí. Vamos fazer essa campanha aí de um ajudar o outro aí tá vamos aí vem até o nosso canal faça a sua inscrição em troca nós também vamos até o seu canal e nos inscrevemos também assim o seu canal que pode ter 50 100 inscritos passa a ter mais aí também vamos estar tá falando sobre o seu canal nos comentários aqui também e você faz a mesma coisa e em pouco tempo te garanto que a gente vai tá aí sendo um dos maiores canais do canal aí do YouTube aí canais não canal é sacanagem bom mas é isso aí ó que camperando lá do lado lá o cara passa pelo amor de Deus sempre tem um né bom rapaziada o cara tá jogando tá jogando um bumbum granada a fila da puta granada Opa, opa, gostei dessa brincadeira Vamos, vamos, vamos experimentar Vamos experimentar Vamos ver se é boa, se vale a pena usar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Garotinho, putz Gostei não, hein, gostei não Bom, rapaziada, nosso canal ainda Esse canal é novo, tem um outro canal aí Com mais inscritos, mas resolvemos aí é, Fazer esse canal aí de gameplay Vou estar tá trazendo um bastante gameplay para vocês aí. Tô com dois PC games aí preparado para isso aí. Tá? É, vou estar tá breve, daqui a um tempo aí, vou estar tá fazendo sorteios aí de host para quem gosta de jogar MTA aí. Tá? Vou estar tá fazendo sorteio de alguns jogos também. E conforme o crescimento do canal aí, é fomentando nós também vamos estar tá trazendo coisas boas para vocês também, tá? Então se inscrevam, não percam tempo, porque vai ter muita novidade nesse canal aqui tá nós estamos com muitos inscritos que faz três dias eu acho três dias que inauguramos o canal acho que deve estar com uns 20 inscritos se eu não estou enganado 25 nesse canal mas é do pequeno que se vai ao longe né conto com vocês aí sei que vocês vão dar, vão dar essa força aí para que a gente consiga crescer o nosso canal e, e eu também vou fazer a mesma coisa por vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, falta só dois. 10, 10, 10 kills. 10 kills, 10 kills, 10 kills. Mais um. Puta. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, encerrando essa gameplay. Obrigadão. Agradeço mesmo. E para cada comentário que tiver no nosso canal, nessa gameplay, na descrição, vou estar tá fazendo a mesma coisa por vocês. Valeu. Fui.